Flash por Prime aqui, JCV, Pinha Já vem deslizando a grandona aí, ô, oh, Pinha Ah lá, o flashzinho já toma esse aí na cara Coisa linda Não viu onde o Mastery startou, hein, mano? Alguém dos seis aí reparou, mano? Alguém consegue imaginar mais ou menos? Era importante eu saber onde que ele startou, mano Eu tenho pressão mid qualquer coisa, tá suave, então Vambora Pelo menos a ele tem... Tá descendo já pra me ajudar, ó, se precisar Tá botando eles o também Eles sabem que eu tô aqui, o Mastery tá top Será que o guerreiro faz a boa ali? Ah, tô aqui, paizão Gastou a sombra Toma! É! É o free de ladinho, papai Vai tomar o freezinho de ladinho, beleza? Vou até dar B já dropando uma ward aqui pra nós Um, dois e tem range Tem, maravilha Olha lá, já dropa aqui legalzinho, ó, a wardzinha Ah, vamos pra base junto com a Inhum, levar de carona, né? E vamos farmar legalzinho de volta Maravilha, mano Nossa, o EZ não vai matar ninguém, ainda vai morrer, mano nossa senhora, tô chegando, meu príncipe, pera Pera, pera, pera, ai Caiu de boca no palhaço Wavezinha bot pra nós pegar, maravilha Acho que eu vou puxar, galera Na real, mano, vou fazer aquilo que eu já fiz uma vez, mano Vou fazer aquilo que eu já fiz uma vez, mano E aí, mano, vocês acham que isso foi troll ou foi ruim, mano? Ou mais um... Ai, foi troll Foi troll, a Wave não vai crachar Ela não vai... Crachou? Ela vai crashar, ela vai crachar O foda é que o EZ ali tá sem o que fazer, ó, mano. Trolls? Vocês acham que foi troll? Foi nada Fizemos o play lá Meu ult tá voltando o, o fato de eu ter puxado a wave Fez o EZ ir reto top O EZ ter ido reto top Fez ele pegar duas kills Os caras vão puxar a wave de volta Vou fazer o um dragão Já vira a ult de volta Segundo Coisa linda exatamente. Mano, foi o orf, galera Não po posso falar que foi o orf Depois de tudo que vocês viram que aconteceu, mano Olha lá, o EZ tá na sua brava Dragãozinho O foda é que ele tá sem XP, né, mano? Ele vai tá bem sem XP aí Mas tá bom E Zedão, tô vendo o C, Zedão Tô vendo. Ó, oh, tô chegando! Boa tarde, Marquinhos. Flash por Prime? Aqui, paizão. Flashzinho por Prime. <risos> já vem Excelente deslizando, já vem deslizando. Parabéns, meu ah! príncipe. Ah! Rapaz, pô, eu não peguei a barricada da torre. Só isso que foi fios bad, né, mano? Mas de resto tá bom. Tá bom, tá ruim, mas tá bom, né? E provavelmente esse master aí deve estar tá lá no Drake, né, mano? E eu posso fazer um negócio aqui, ó, rapaz. Se liga. Ó, só se liga. Só vai, filhão, só vai, só vai, só vai. Caramba, puxou bonito, fui. é yeah, baby. Pega aqui e morde ele. Ai, ai, ai, ai, brincadeira, Zé. Morri. Ah! Ai, é o e do meu time, né, mano? Eu desviei do negócio. Acabou o mid, galera. Sem querer zicar, velho. Sem querer zicar aqui, ou o mid tá coisa linda. Eu curo a vida aqui. Ai! Ô, oh, nós não matamos esse cara, não? Meu co... Ai, ele tem... Morri. Muito dano. Teu lugar Nossa, ele não vai matar Nossa, vamos embora Zico Eu falei? O que, que, que eu tinha falado? Ah, eu falei que acabou o mid, né? Caramba, isso foi o insta karma Instantâneo, esse Assim, imediato, ele Ou isso aqui dá muito bom, ou isso aqui dá muito ruim, velho você me alucina. Que pena que ele pega o gold, né, galera? Mas pelo menos eu segurei o, o tempo suficiente pra Irelia levar mid primeiro, né? Aí ah, os caras iam levar aqui, mas matamos ele. Ó, oh, que isso? Caramba, o cara pegando o pezinho. Mas tá bom, matamos ali. O Ez ainda pegou uma assistência. Show de bola, maravilha. Vamos dar a B, nós pegamos o quê? Cronômetro, codex de CDR. Posso farmar a parte de cima e vou usar o ult-top agora. Esse é o plano. Vamos seguir a porra do plano. Mas eu só vi a cabecinha, velho. O plano, rapaz, é o plano. Né? E pelo seu ressamizão Com a gente aí, papai, calma que eu já lanço a braba Ih, que flash foi esse? Uh! Toma! Uh! Olha lá o flashzinho por Prime, galera Tinha uns rapazes mais de riba lá falando Ah, vem deslizando a granada aí Pelo amor de Deus, já vem lançando a grandona Que susto, não, só pra dar uma acordada Só pra galera dar uma acordada, uma despertada Meu Deus do céu, velho Caraca, velho Mano, na moral, que medo velho. se bateria, velho Mas nós usou tudo que tinha, mano Não tinha mais nada pra usar, não, velho Caramba, mano Meu amigo Tá, nós torre aqui agora, maravilha Caramba, mano Que isso Ô, oh, não sei, Gustavo Pior que eu não sei te falar, mano Se nós vai estar no Lista amanhã Mas vai que rola, né Você vai ter que ultar desse assim. Ué Será que ele tá sem assim, útil? Quem é, se queria começar a jogar jungle, me dá uma dica, por favor. C9, a melhor dica que eu te dou é... Traça um plano de farm. Ah, Marquinhos, como assim? Um exemplo. Red, golem, galinha, lobo, sapo, blue. Tá ligado? Isso é um plano de farm, né? Você tá criando de cima pra baixo. Aí quando você der B, você vai farmar de cima pra baixo de novo. E segunda dica que eu dou é... Entenda a pressão e como ela impacta no seu jogo, mano. Se você entender pressão e como ela impacta no seu jogo jogando jungle... E você sabendo apertar os botões... Aonde e o um momento certo de apertar os botão você pega no mínimo Mestre 500 PDL, que é o novo Diamond aí, né? Convenhamos. No mínimo você pega esse elo, aí Mas aí você tem que saber o que você tá fazendo também. É bom pensar pra jogar legalzinho, né? E acertar os botão é importante, mano. Lembre-se disso. Aí quem você faz coach, pior que não, meu guerreiro, mas eu acho que sim, sem maldade. Se um cara que tá querendo começar a aprender jungle, mano Assistir o jeito que eu tô jogando Prestar atenção e absorver Já é um coach que a galera cobra aí Não sei quanto que a galera cobra Mas acho que só de ele assistir e saber Observar a informação que é passada O cara já aprende algo, mano Sim, de pouco em pouco, tá ligado? Ele vai aprendendo alguma coisinha, mano Vou apertar um R estranho aqui nossa, esse Double Free, hein, galera? Esse aqui ninguém espera, né, mano? Nossa, esse Double Free, galera, com o um Ezinho ali do Fiddle. Nossa, que delícia. Eu caguei na cara dos caras, mano. Eu caguei na cara deles. Meu Deus do céu. Nós fez cocô neles, né? Nós fez cocô. Aí, mano, vamos lá. Era pro jogo tá fácil, hein, mano? Só que o meu time acabou de dar uma leve trollada. Então ficou bom pros caras, hein, mano? Ficou não, tá? Eles tão voltando pro jogo aos poucos. Pelo menos vai estar pegando todos os objetivos, vambora. Mano, o que, que é isso aqui, mano? Eu não... E aí, mano? Esse Master ele vai ficar farmando a side toda hora, de graça. O cara é uma máquina de farmar a side. Eu não vou peitar ele ali, não, mano. Eu tô com medo, viu? Falar pra você. Rapaz... Vou forçar um barão aqui, mano. Esse Master não sai do bot, só que aí a Riven tá sem TP. Tem que tomar cuidado por causa disso. Vai dar ruim isso aqui, by the way. Não consigo ver isso aqui dando bom, mano. Mas aqui estou eu, galera. Façam suas apostas. Isso aqui vai dar muita merda. Muita merda. Muita, muita, muita, muita. bastante. Aí, ó. Só pega, rapaziada. Só pega. Nossa, eu tô forte, hein, mano. Rapaz, agora.. Nossa, eu tô poderoso, mano. O que o coração não faz. Alba perdoa. Aquela lá que vocês já estão ligados em qual. Nossa, essa é aquela lá, mano Fica perto do meu peito Ah, eu não... Ah, eu perdi a versão, mano Caraca, eu perdi a versão real Sussurrando desse jeito Eu fico com vontade Uou, uou, uou, uou Vamos lá, galera, deixa eu dar uma ult na base desse Vamos lá, Yumi, vai morrer Eu sei, Yumi, eu sei, Yumi Ah, ah. jogar. Caramba, essa aqui foi well played, hein mano? Essa nós mandou... Caramba, nós jogou como?